Tem fato não, é isso aí Comandante, tô gravando a partida nesse momento, obrigado Positivo Roger Deixa eu ver se eu entendi, o Pedro é o nosso votador? Exato, cara E sabe, agora que você me fez lembrar que você vou votar Pois, puta O não, esse ágil gatilho de um f*** de medieval, tá? Fiquei com saudade, mano quando você faz um espião da Idade Média, ele consegue tanto assassinar. Um espião não, assassino. Ele tanto assassina alguém, quanto sabota as construções do reino, tá ligado? Ó, oh, me deixe em uma posição aberta, porque eu vou ficar na ponta 50, dando suporte pra você Aham. Uh -huh. Posição bem limpa. Ó, oh, boa, boa, Mustang. Cobrindo a gente com artilharia. Ó, oh, o Black Hawk oh, já viu a gente, hein? o Wavy deles tá lá, já vou marcar destroy. Senhor, tô me dirigindo à localidade, tô chegando. Só de caço no... de gigante eu tô com a cor. Oh, Ó, atrás de vocês, a. a. A, a... a direita de vocês. É atrás de vocês agora. Atrás, né? Sim. Destrói, destrói. O que importante é destruir. Já destruí, já, pô. O Wave ah, sim. Tá pulando, tá pulando. O Wavy já foi. Ok, nós já choraram. Infantaria acabou de nascer aqui. É uma munição, a munição! Apoia, ele apoia. Derruba ela, derruba ela, derruba ela! Me salva, me salva, me salva, me salva! Inimigo! Cadê aonde? Ai, droga, droga, que droga, eu... droga. Senhora, eu morri, eu vou lembrar de você. Beleza. Nossa, de subir. Pô! Já, nasci, já, nasci, já nasci. Preciso salvar eu aqui no chão, Jesus. Que... Gente, é bandeira, senão não vai parar de vir ninguém. Gente, não, hein? Uh! uh! Gente, já tá o pô. Tá... Morra, morra, morra, morra, morra. Não sei vocês, mas o eu... adrenalina subiu aqui. Hein? <risos> Peguei o um cara do C4, mano. Boa! Comadre, manda uma artilharia aqui, pelo amor de Deus. Verdade, verdade, preciso de muito. Ó, 50, chegando. Vai, vai, vai. É seu, é seu, é seu. Nossa, velho. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Boa! É ó, gente. tá na drone ali, tá no pique. Manda artilharia, meu Uma Manda artilharia. Valeu, valeu, valeu. Ó, cura aqui, ó, cura. Não, cuidado, cura aqui, ó. Cura, cura, cura, cura. Ó, o Black chegando, vai meter bala. Tão tudo aqui, tão tudo aqui. Tão no chão, Hawk, tô no chão, Black Rafa, tô no chão. Valeu, valeu! Tá bom, tá bom, tá bom. A gente tá aí, desviou cara, a daí. atenção de todo mundo pra lá. Mano, é, O mãe, relaxa, tá tudo sob controle, mano. Tá Fica tranquilo. A gente desviou a atenção de todo mundo pra lá, sabia? Caraca, mas que, que ataque massivo, velho. Então, velho, Cadê o L, cadê o L? Se o L tivesse que era GG, hein. Deixa eu peraí. Aí, boa, bota. É... A missão Ataque... pode ser considerada concluída ou não? Caralho, o Pedrinho foi um padrão demais, Pedrinho. Positivo, Pedro. Bom trabalho. O senhor será promovido. Cara, cobertura de ponto 50, cobertura da, GTI, da G3 Tijolão. Não e o Pedrinho só na sua reteria, se foi lá e detonou ele. Quando eu tava mandando ele detonar, ele já tinha... É, eu... <risos> Bom trabalho sonado. Quando você falou deu Wid Strei já, já tinha estreito faz dois minutos já pô Pois é Pô, oh, a, a sua build de C4 foi top hein cara a Foi duas tri... ainda, mano duas vezes e, Ah, é tudo foi tudo na no planejamento, tudo bem calculado se fosse F4, dá pra fazer um tibeguinzinho no cara lá do carro. O cara, é pra pu... Ô, comander, já mandou EV aí pra nós, Comando jogou top agora também. É... É o Mustang, é... né, pô? É a Mustang. é... Não esperaria menos agora, dele. Blackhawk, que... eu vou tentar derrubar ele, calma aí. Calma. Para o cara, para o cara. Isso, bem aí, bem aí. Mesmo. Calma. Aí, para, para, para para que eu estou tirando ele. O Black Hawk tá em cima da gente. Anda, anda. anda. Acho que ele tá comigo lá. Anda. Vai. Vai, anda. Ai, droga, Precisa andar droga vai, não sei se com o carro. Ah, beleza. Também nas melhor. costas. Saco. Fiz de médico. Ah, eu morri, mano. Ele tava. Ah, nem nada. Agora. Cara, eu morguei Agora eu fiquei de costa pro spawn dele, mano. Então. Foi salvo! Foi salvo? Ah, bem hum. na hora que ia nascer com você. Eu, eu não sei se dá, nem eu vou nascer um pouco. Não, a gente tá nascado. Quase Continuou que eu diria o L, cara. Cara, cadê o nosso L? Olha lá, ele tá lá na base, ó. Então tá aqui na base lá, ó. Tem tudo na base. Cadê o tanque na base? Bom, eu vi eles faltaram agora. Na hora que vocês morreram, bar. eu cheguei lá na soft gas. Aí eu morri também. Nossa, cadê o L? Ah, já pegaram o L, pô. Não, não, o que você vai fazer? Nossa, que susto, cara. Você <risos> é. se arrumar. Esse jipim não aguenta. A gente vai lá na, na soft pra fazer o quê? Pra terminar de destruir? Velho, acho que não vai precisar tomar bandeira, senão não vai perder. Mudança de plano. A gente tá perdendo rápido Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, pegue. Segura, certo. Nossa. Ainda bem que minha vida não gasta nada, só do plano. Ainda, Ainda bem... bem, Opa, sniper. Som de tiro. Tentar exportá-los. Aí isso fica bem, bem que então eu vou ficar. Ficar aqui, ó. Soldado até inimigo, localizado. Tanque, tanque, pega o tanque, pega o tanque. Ai, corre. Estou toma chave, velho. Estou no chave. de médico aqui, ó, médico. 3 chegando, mil, chegando Tô tá pegando tá bandeira, tô tá pegando bandeira. Valeu, Nossa, que surto, mano. Tá chovendo adultado. Eu também me assistei, ah, velho. Eu também me assustei. Nossa senhora, se eu soubesse... Eu, eu, Nossa, olha, tomou na eu cabeça vou... aqui, mano. Eu, eu, eu, eu, eu vou tô ter que, que o pé. Tô... Oh. Possivelmente um sniper ali na fortificação de cima. É um sniper aqui, ó. Vou matar ele na granada. Tô com dois pontinhos de vida. Muito susto, Pedro. Você nem imagina. Você também não. Aqui ó. Aqui, Valeu. aqui, ó. aqui, ó, pra vocês, de brinde, Não custa nada. Vamos lá, Mosque, Mosque, Mosque! Pô, se o Nossa, o cara trombou com três da nossa equipe, velho! Médico, médico, por favor! Ah, já peguei é, que eu é. que eu... Eu já Peguei já! Peguei já. Vai, 6, vai, vai, boa! Vamos avançar! Olha o ticket deles caindo, velho! Parece a da torneira Boa, aqui, boa. Tá dentro cuidado da bandeira! Com a, cuidado com a coisa que é, Claymore. Claymore aqui, pega da árvore. Sai é na frente, tá, mano. Não precisa de médico, não precisa de médico, precisa de medo Ah, de tá, salvo tá, Pode crer, pode crer, pode crer. O sniper tá ó. em cima da gente, cara. Não... Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Ah, vou morrer, vou morrer, é o fim. Beleza, tô vivo, miséria. O sniper tá Vamos em cima lá. de vocês aí. Beleza, não importa. Vamos salvar o um negócio aqui, é um catabadeira vou pegar ele por trás Ah, também clima Beleza, bandeira tomada, vamos lá, left oh, and né? Boa, left. boa, mano, você tá pegando muito bem, nossa Contar. tem 1.50, eita Tem 2.50, é. agora nosso. Te protege, nossa. tem 1.50 lá em Rio e tem 1.50 aqui, ó Tá, caí, lag, tá um lag de gramado aqui, mano. Tem que pelas costas. Aqui, ó. Caiu. Puta que eu não parei. Aqui, aqui, ó. Socorro, aqui, ó. Tem um cara aqui dentro, mano. Nossa, <risos> que moleque. Tome C4, velho. Né? pro cara uns 200 metros, mano. Pô, tô ficando no chique nesse negócio da C4, hein, velho? Top, né? Preciso de médico, mano, preciso de médico. Tô uma bala perdida de. Passa... Opa, Opa, Claymore, Claymore, não avança. Não avança. Nossa, velho, que tá aqui Toma aqui, toma aqui, peguei, peguei. Beleza, regrupar, pessoal, regrupar, regrupar. Pegou ali, pegou é... Ó, você viu como que é o negócio? Na hora que ela Era um hand. Tá. rende um hand. Um é um Aerô. Entende? É o um grupo tático de, de, de locais de alto risco, sei lá. Ô, oh, Mustang manda uma artilharia em Rio, velho. Se manda uma artilharia em Rio, é sucesso, certo Ainda tem sniper por aqui, e tem um Black Hawk atrás. Droga, perdemos nosso tanque, mano. Droga. Nossa, não é ah, é Caralho. Tô no chão, preciso de médio. Quando eu te curar, o Fernando do Brasil matou O EZ mandou. Beleza. Ó, oh, o, o helicóptero tá lá, ó. Ah, não, já pegaram o helicóptero. Nossa. Valeu, valeu. Preciso de médico, preciso de médio, preciso de médico. Pô, o inimigo, pô ali... Cara... O inimigo ali, Inimigo ali, ali, ó. Vai tomar nossa bandeira, pô. Boa, valeu. Pessoal, cadê vocês? Vocês estão em rio? Beleza, tá bacana. Ah não, mas tá muito lag, mano. Na moral, eu, eu tô em backwire ali, eu tento tomar. Eu. Aí, é, valeu, me restauraram meu... um pouquinho. Fui eu. Onde um... um na O mono alto azul preciso de apoio, imediato. A gente vai dar a volta, porque agora. Enfantaria a frente, frente. Preciso de apoio, preciso de apoio. De apoio. matou. Senhor, não sei onde você está. Eu morri, Eu morri, eu morri, eu morri, porque eu tava. É. é ah, não, esse Black Hawk, velho. Os um caras podiam fazer isso com o nosso helicóptero também, os caras. Nossa, mosca de boi, velho. morri também, eu não tem como ajudar ele. Tá apagando, hein, Bruno? lá demais, congelar nossa. Valeu, Commander, valeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô gravando tudo Rio. isso aqui, hein? só pra deixar claro. Beleza, valeu. cara. Era é, é, o Hand. Ponto 50, hein? Ponto 50 ao norte. Ponto norte. Caiu, caiu. Positivo. Eu preciso da minha equipe aqui comigo, ó. Tá no move. Positivo. Vamos lá, quem tá aqui? O EBS chegou. Positivo. Pedro chegou. Beleza, vamos lá. Nossa, A situação tirou, é lá virou, mais da frente. virou o jogo duas vezes. Vai cara, eu vou te salvar. Tiro perdido. Ai, ai, não, ai, É o Black Hawk, é o Black Hawk, é o Black Hawk. Black Hawk. Black é A gente precisa do helicóptero, Lincoln. O que será? Ah. Nosso helicóptero lá da base fazer o mesmo que esse Black Hawk está fazendo. Ah, e ele tá dando no... O cara tava agachado, parado. Ver. O cara tava agachado, parado. Perto não, mas de... eu já tava tirando. Tá, acabou. Ah, isso aí. GG, é, é mano. Nossa. Parabéns.